Hum, o que você quer fazer com esse osso aí, hein? No quarto não, vai, pode vir Vem Sai daí Vem pra cá Isso O osso aí fora, filho Põe o osso aí Você quer descer com esse osso, filho? Hum O que é que esse osso, Jair? Esse aqui o que é que esse osso é? Quer descer e lá pra sala? Não pode, lindo Tem que comer o osso aí, ó Dá o um beijo E papai? Charcão Descer? Tem que deixar o osso aí, fi falou, Chacão.